Nesse vídeo vou te ensinar a estratégia exata para você fazer 10 vendas todos os dias como afiliado dentro do Instagram. É uma estratégia que eu utilizo em meus negócios e eu vou te dar para você aqui de forma totalmente 100% gratuito. Então valoriza muito esse conteúdo. Já peço para você já deixar aqui embaixo, já se inscrever no canal, deixa seu like e seu comentário que vai me ajudar bastante porque para fazer um conteúdo desse aqui insano tá muito trabalho. Olá pessoal, tudo bom com vocês? É Miguel Alves aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Miguel Alves, empreendedorismo digital. Nesse vídeo, nesse conteúdo, como eu revelei, vou te mostrar na tela do meu computador como é que eu faço para mim fazer 10 vezes todos os dias e você pode estar adaptando, tá? Você pode estar aplicando, seja como afiliado, seja como um produtor, você vai poder adaptar de acordo com o teu negócio, ok? É só você aplicar e seguir o passo a passo aqui de forma totalmente gratuita aqui no canal. Então, sem muita enrolação, bora para o nosso conteúdo. Aqui tá a tela do meu computador aqui, tá já no seu gerenciador de anúncios. Você vai vir aqui nesses três pontinhos aqui acima, tá? Você vai marcar ele aqui. Aqui você vai pegar aqui públicos. Vai te abrir essa janelinha, tá? Você vai vir aqui nesse botãozinho aqui azul, criar públicos e públicos personalizados. Aqui nessa janela aqui, ó, Instagram, tá? Você vai marcar aqui conta do Instagram e avançar. Aqui é muito importante, você tem que ter o Instagram conectado, vinculado à conta de anúncio, tá bom? Aqui é muito importante você manter com tá, o teu Instagram conectado à conta de anúncio, tá bom? Você vincula. Se você não sabe como fazer isso, eu tenho um vídeo aqui no canal, sim para você, eu passo a passo como você fazer esse processo aqui, tá? Eu vou já passar aqui aqui no card para você, ok? Para você ir lá assistir esse vídeo assim que você terminar esse vídeo, beleza? Então você vai manter aqui conectado aqui o Instagram. Aqui na parte dos eventos é muito importante que vai estar o público do gato exatamente em si, tá? Temos aqui já de forma automática, ok? Todos que se engajaram com a conta profissional do Instagram, tá? Então, é nossa, essa é a nossa estratégia, tá bom? Temos aqui outros aqui, é, opções, ok? Que você pode estar trabalhando como afiliado também. Você pode anunciar para esses públicos também em si, tá bom? Como afiliado. Então, mas o nosso foco, o principal objetivo aqui é isso aqui, ó. Tá? Todos que se engajaram conta profissional, você vai manter aqui ele já selecionado. Tá bom, na parte de retenção aqui, eu também. Ok, você vai tirar isso aqui, ó. Você vai tirar isso aqui, você vai marcar aqui 7D então, no caso, vai ser 7 dias. Tá bom, mas por que de 7 dias? Porque de fato é um público mais aquecido. Tá que de fato é um público que tem mais alta probabilidade de chance de comprar o meu produto, tá? Como afiliado, e te digo mais: se você tem um Instagram pequeno, né, de mil até dois mil seguidores. E você consegue anunciar com baixo orçamento com apenas 6 reais por dia, você já consegue atingir já essas pessoas, tá bom? Ah, mas eu tenho é, mais tenho 5 mil, tenho, tenho 10k de seguidores, então você consegue colocar aqui para 15 dias, tá bom? Então, quanto mais dias que você aumentar, você vai aumentar mais o seu orçamento, tá bom? Agora, se você tem mais do que isso, tá bom? você tem ali 30, 40 mil seguidores, 50 você consegue aqui colocar 30 de tá? que são 30 dias e você vai aumentar mais o orçamento também como automática então mais para nossa estratégia aqui eu vou manter aqui os sete dias porque é exatamente o que eu quero pegar o público mais quente possível tá para nossa é, para nossa venda tá para nosso para direcionar para nossa estratégia para vender nosso produto tá como afiliado então fica muito atento que isso aqui é a parte principal tá bom da tá nossa estratégia então, você vai dar aqui o nome aqui do público aqui tá o público de envolvimento tá? beleza coloquei aqui envolvimento 7d tá bom eu feito isso aqui então feito isso aqui você vai clicar aqui em criar públicos tá E pronto, concluindo que as etapas, vou clicar aqui em Concluir. Tá? Público que já foi criado, né? envolvimento sete dias está aqui, ó. Ok. E agora vamos aqui para o nosso gerenciador de anúncios. E voltando aqui para o nosso gerenciador de anúncios, você vai clicar aqui no botão que criar. Aqui, mas em seguida você vai clicar aqui no botão aqui, ó. Vendas, tá bom? Você vai selecionar e vai clicar em Continuar. E aqui nesse ponto aqui muito importante, muitas das pessoas se perdem aqui, né? Essa aqui você vai marcar aqui embaixo ó campanha de vezes manual você vai clicar nele tá você vai clicar em continuar e pronto aqui você vai dar o nome da campanha tá muito importante aqui você vai dar aqui você vai abrir aqui um colchetes e você vai colocar aqui ó você pode colocar aqui, envolvimento por exemplo tá envolvimento sete dias envolvimento sete dias por exemplo tá colocar aqui ok para dar como exemplo essa aqui é só uma simples nomenclatura Tá? acho que até errei aqui, envolvimento 7 dias, Vou colocar certinho, pronto, envolvimento 7 dias tá, então você, aqui é só uma, apenas uma nomenclatura, tá, e aqui nesse lado esquerdo aqui, aqui é onde está a estrutura do anúncio, tá, que é campanha, conjunto e anúncio, tá bom, então vamos trabalhar aqui, e perfeito aqui você vai dar o nome aqui do conjunto aqui, tá, você, vai dar, você pode colocar aqui conjunto 01 por exemplo, tá, conjunto 01, ok, aqui é só uma simples nomenclatura, mas você pode também estar tá adaptando aí de acordo com o teu negócio, tá? Beleza? Então, você vai rolar aqui embaixo. Temos aqui o pixel, tá? Já tá definido aqui, tá? Se você não tiver o pixel aqui também é, marcado, você vai marcar. Se você não sabe criar um pixel, também ensino pra você no vídeo aqui também como que você faz pra, pra criar... Como que você faz para criar um pixel, tá? Do zero. Eu vou te deixar pra você passar aqui no card também, inclusive, mais um vídeo, tá? Pra você acompanhar também como que você faz pra criar um pixel do zero. Tá? Você vai marcar aqui, ó o botão de compra, tá? Que sempre é comprar, que o nosso objetivo é para converter, tá? Para conversão aqui, tá bom? Então aqui, aqui na parte que você vai colocar aqui, ó, colocar seis reais diário, tá? Que seis é reais, lembra que de marcar aqui? Lembra que o nosso público ele é pequeno, então seis é reais diário, tá bom? Porque eu quero mostrar o meu anúncio, tá? Para as pessoas que têm mais chances, né? Que tem alta probabilidade de comprar o meu produto, beleza? Então eu vou rolar aqui embaixo, ó. ok? E aqui temos aqui, ó, públicos personalizados. Você vai pegar aqui. lembra que o público nós criou. Então vamos pegar aqui, ó, envolvimento sete dias, tá? Marca ele aqui, ok? Temos até um link do Instagram, inclusive aqui, ó. Tá vendo, ó? Certo. Então aqui, ó, envolvimento sete dias do Instagram, tá? engajamento Instagram, tá? Perfeito. Aqui você pode desmarcar essa opção, desmarca porque nossa campanha pode ficar zoada com essa opção marcada, tá? Então você desmarca isso aqui, vai rolar aqui mais embaixo. Vai colocar a idade do público, tá? Eu em meu caso aqui já sei, né? A idade do meu público, Eu vou colocar aqui de 20 a 45, tá? Peguei aqui em 45. E perfeito, tá bom? O meu público ele é mulheres, tá? E perfeito, vou deixar e vou manter aqui nesse da forma que tá, ok. E aqui na parte dos posicionamentos, aqui vou manter que ele aqui no automático tá. Mas se você quiser especificar ainda mais, você pode colocar aqui ó. Você pode colocar em posicionamentos manuais. Você vai você vai clicar, tá? Você vai clicar e aqui você vai desmarcar, ok. Facebook, você vai tirar, você vai tirar message ok audiência network aí aqui mais embaixo você vai é, desmarcar também é, algumas opções que específicas tá você pode estar tá tirando também e aqui também é, aqui embaixo ó, temos aqui mostrar mais opções tá aqui dispositivo aqui ó, editar ok para manter aqui em todos os dispositivos aqui móveis aqui você vai marcar aqui essa opção aqui ó tá caso que você pitch ok por é, manual tá então você vai marcar aqui essa opção tá somente conectado à rede Wi-Fi ok então você vai manter isso aqui, mas no meu caso aqui eu vou é, manter aqui no automático, tá? Passei direto. Opa. Aqui no caso aqui eu vou manter aqui, eu tava tá, no posicionamento aqui automático, tá? E feito isso aqui, tá, eu vou clicar agora em avançar. E aqui no nome do anúncio, você pode colocar aqui imagem, tá? Colocar aqui imagem 01, você pode Definir que essa nomenclatura também, de acordo né, com o que você vai estar tá executando. E beleza, aqui estamos conectados aqui na página aqui do Facebook, tá? Então você vai clicar agora no Instagram, vai selecionar o Instagram, tá bom? Seleciona o Instagram. Você vai rolar aqui mais embaixo, ok? Vamos manter aqui. Aqui na tá parte aqui de adicionar mídia. Então você vai clicar nele, tá? Você vai marcar aqui vídeos. No caso meu aqui vai ser um vídeo, tá bom? Vou pegar aqui esse vídeo, ó. E avançar. perfeito vou clicar aqui em avançar sempre que manter aqui no original tá É que todos os métodos específicos tá você vai manter ele sempre sempre sempre aqui no original tá faz isso ok então você vai clicar agora em avançar tudo certo aqui tudo ok clique em concluir tá e aparecendo aqui nossos e aparecendo aqui né, nosso posicionamento aqui tá o nosso conteúdo beleza ó? Aqui já me pede pra me confirmar aqui colocar aqui a URL, tá bom? Você vai descer aqui mais embaixo aqui, ó. Você vai ter um texto aqui, o um texto principal do vídeo, tá? Você vai pegar aqui, vamos pegar aqui uma copy. Tem uma copy que já separada. Copiar. Colocar aqui o texto. Tá bom? Temos aqui também o título, tá? Vamos colocar aqui últimas horas. Vou colocar aqui, ó. Últimas. Últimas horas. Pode colocar isso aqui também, ó. Tá, então aqui só para pra adaptar mesmo para te dar como exemplo, tá bom? Mas você pode colocar uma chamadinha aqui, um título bem mais atraente, ok? Para chamar a atenção da tua audiência, tá bom? Aqui embaixo que mais uma descrição, tá? Vou pegar aqui também, tem uma descriçãozinha. Pode colocar aqui também, ó, ok? Perfeito, coloquei aqui essa descrição, coloquei o título, tá? Coloquei aqui minha copy. O meu núcleo já está praticamente pronto, tá? Já está pronto já, tá? Então um detalhe muito importante que no botão Ok, então você pode pegar aqui, ok? É aqui não botão de saber mais. Você pode manter com esse botão ou você pode trocar, substituir ele por outro, tá? Então obter uma oferta, você pode colocar aqui, por exemplo aqui é inscreva-se agora, tá? Então isso vai de acordo com o produto, né? Com a estratégia específica em si, tá? Então vamos colocar aqui que essa aqui é a mais utilizada, tá saiba mais, ok? Vou manter com ele aqui, beleza? aqui mais embaixo aqui o a URL do site tá bom vai ser o link do teu site tá a parte do site que você vai colocar e você vai adicionar o okay, que a tua URL do seu site tá bom a tua página do produto tá bom então é que é bem simples você colocou vai carregar e vai só confirmar tá bom tá tudo certo tá tudo ok tá bom então é bem simples tem algumas coisas também que você pode fazer também que eu acho muito legal você pode colocar aqui ó novos títulos também tá eu vou colocar aqui um aqui começando aqui ó coloquei aqui é... Últimas horas, você pode colocar aqui é, é, Você pode colocar aqui é, A oferta está acabando, né? Você pode colocar também aqui, tá? Mais um título aqui Você pode colocar aqui, ó Restam poucas vagas, tá? Ó. Você pode colocar aqui em maiúsculo Restam poucas Vagas Ok? Você pode adicionar mais um outro título aqui também, ó Certo? Você pode colocar aqui, ó faltam poucas horas okay? então fica bem legal porque aqui aqui o facebook ele vai, ele vai ficar testando tá? ele vai ficar trocando o então, que for mais adaptável para audiência ok ele vai mostrar de, de um título tá coloca três quatro títulos que vai estar tá muito bom que vai estar tá testando tá certo perfeito tá tudo certinho você vai corrigir aqui tá tudo ok bom tá tudo feito né tá tudo perfeito aqui tá tudo legal tá tudo no, nos conformes mesmo então você vai vir aqui só em publicar ok você vai clicar em publicar ó publicando aqui tá nossa campanha perfeito então tá? nossa campanha foi publicada tá então só para te dar como exemplo aqui vou só pausar ok então aqui foi de fato um conteúdo bem insano, um conteúdo bem bem direcionado tá que é a qual muitas pessoas afiliados também tops afiliados estão aplicando e também tô aplicando em meus negócios tá como afiliado beleza então pessoal se você gostou desse vídeo aqui dessa aqui embaixo aqui deixa aqui seu comentário aqui vai ser muito importante vai me ajudar demais ok pessoal muito obrigado de coração que deus abençoe vocês um forte abraço fica com deus e até o um próximo vídeo